Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês. Que casa hein, aí? Sinistro, né, Thiago? Pessoal, a gente parou o carro ali, ó. Já conseguimos o caminho aqui vimos com a porta aberta. Não entramos Sim. lá ainda, galera. Não entramos, vamos entrar junto com vocês. Gente, pelo jeito, só olhando o telhado aqui parece que a casa é grande. A casa parece ser grande. Pessoal, passaram essa casa aqui pra gente, a localização, e uma história aí que eu vou falar pra você, cara, uma história de chorar, cara, uma história muito triste, né, Thaís? Sim. É, não sei como que a pessoa tem coragem de fazer isso, cara. Morava aqui nessa casa aqui, na verdade o dono dessa casa, ele tinha uma filha, e ela acabou se casando, e vieram morar aqui com eles, moravam tudo junto, e esse senhor, ele teve Alzheimer, é Alzheimer que fala, né, Thaís? Alzheimer, né? Alzheimer, uma coisa assim, Aquela que você esquece a. É... A, as coisas e, e com o tempo vai piorando com o tempo vai piorando até esquece o nome esquece os parentes esquece tudo e a gente não sabe o grau que ele teve né de é. Alzheimer e o que foi nos falado é que a filha se cansou de ter que ficar cuidando do pai por causa de, dessa doença que ele teve que é uma doença isso aí pessoal e ela e o marido dela mataram o, o senhor aqui nessa casa a polícia acabou descobrindo, parece que eles foram presos. Não sei se ainda é preso, né, Thaís? Sim. Isso foi o que foi nos passados, pessoal. E hoje eu e a Thaís veio pra fazer a exploração. É uma história muito triste porque a Alzheimer é uma, uma doença, né, Thaís? Que, Sim. Que não tem cura, né? Não tem como você, no começo, ir fazendo um tratamento, tudo. Mas parece que não tem cura, né? É, ela vai regredir, ela vai... Regredir né quando vai voltando, ela vai sempre avançando. Avançando. Uhum. É, pessoal, é, é complicado isso aí, a gente tá sujeito a todo mundo a, a ter esse tipo de doença, Lógico coisas. que se a gente soubesse que a gente ia ter, a gente procurava muito antes um tratamento, né, é. Thiago? Mas não tem como a gente saber se vai ter ou não. É, então, mas eu fico triste aí o que a filha fez, hein, então é isso é. é. Complicado, né? Triste, né, Thiago? Galera, vamos ver se a gente entra nessa casa aí. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora. Para mais exploração. Aí, pelo que dá para ver aqui, o Matagal está tomando conta, cara. Tá. Nossa senhora. Só sobrou uma entradinha para nós Mas entrar mentira, Vamos dar uma olhada aqui. Cara, essa casa é gigante. Nossa, é é? Thiago. Nossa, meu. Grande para é caramba. fora? Sei lá. Nossa, cara. Que casa, hein, Thaís? É Grande, hein, Thiago? Grande. Pelo jeito ele tinha bastante dinheiro também, né? É, eu acho que Uma tinha. Uma casa entendido. boa pela. Parece que é antiga, né? Talvez a filha foi influenciada pelo marido dela. É, Ai, então. Seu pai só tá dando trabalho pra gente, vamos matar ele, não sei o quê. Né? Então, tá. vai saber. Vai saber, né, saber, né cara? Olha como é baixinho aí. Olha o piso aí, Thiago. Já olha. Cara, gente, o eu detalhe. gosto desses detalhes de reparar esses detalhes. Você tem carteira, né? Bolsa de carteira. É, acho eu... que. Esse aqui devia ser a carteira dele. Cuidado com uma carona. a carteira dele, a bolsa aqui. Quero uma arinha, né? Arinha. Nossa. Olha, tem, tem um armário aqui, Therese. Olha esse piso, Nossa, gente. cara, olha aquilo ali. Tava trancado, ó, já tá vendo que a diada tá fechada? Ah, Estourado. Olha a pontona. Cortina. Que isso? Que riscada, é uma escada. É? Uma escada. Cara, que estranho, né? Olha a cortina, gente. Tem muita coisa Tem aqui dele ainda. Olha aqui. Dele, dela, não sei, né? É. Como eles foram presos, eu acho que daí a casa ficou fechada, né? Eu não sei se invadiram, né? Nossa, cara. Olha isso. Olha isso. Olha o piso aqui. Dá para ver uma aqui, olha. Olha é isso. O que, que é? Isso pertence, cara. Deve ter documento. É isso? É bicho. Deve ter documento. Doc... Nossa, tem um bicho me perseguindo aqui. é alguma coisa com o nome dele? Uhum. Uma declaração. Ai, Sai, bicho! O que tem é escrito aí? Peraí. Ó, eu, o nome dele. Portador do RG, tal, tal. Emitidor do. Emitidor por. Tá? E do CPF. Então, o RG é o CPF dele é o nome dele, certo? Uhum. Declaro para os devidos fine, fine? fins Já tá fine. perante o IBAMA para registrar o porte do ah, da motosserra, que possui ah, isso aqui é uma declaração ah, que de, de motosserra, sabe? O, antigamente tinha... Ter, eu não sei se hoje tem, mas antigamente tinha que ter porte até para motosserra, então... Você vê, cara. Porque hoje a gente sabe que de arma, tem que ter, né? Vou mostrar aqui pra eles. Tá. Cuidado, Thiago. que aí é fogo, tá? É, cara. Aqui é assoalho. É, assoalho. Olha, galera. Nossa. Hum, Olha a cortina, mano. Tem morcego. Tem morcego? Muito. Olha isso. Coisa dita tá aqui é uma cama. Não sei se é dele ou da... De médico, ó. De tá cardiologista. Isso, tem tem um, um cartão de banco ali, galera. Ó, bem ali, ó. Ó, mostra aqui, ó. Pessoal, de cardiologista. Hum. Deve ser o exame que ele tinha que fazer, né? De rotina. É. Vamos ver lá, Thaís. Tá não. Aqui anos dele Aqui é. Thiago, aqui, ó. Ó, caiu o... O sualho. Não numia pra cima, tá cheio de... Olha lá. Ah, sim. Aí era um quarto, né? Ei, que bicho, mano. É, esse bicho você tá demora? chato. Ui, tá. Nossa é? senhora, passou num raio. Ui, claro. Um o um que é um, um quartinho, uma dispensa, né? Uma dispensa, né? né? Aqui onde você tá é uma cozinha. Olha, o Thiago disse. É muito grande. Muito grande. O que era aqui? Muito quarto. Quarto. Nossa, é um quadro ali, tem tá isso? Nossa. Oi ali, tá caindo ali, cara. Olha, cuidado. Oh, rachadura aqui. Cuidado pra cair pra baixo, Thiago. Vem fumar filmar esse aqui. Quer filme? Eu filmar? filme? Você lá. Olha. É um quadro, cara. Eu esqueci o nome, Thiago, desse eu... daqui. São Jorge. São Jorge. São Jorge. É, cara. Santo Jorge. A bota dele aqui, tem tá Uhum. Dele ou do marido dela, né? É. Olha ali, olha aqui. Oxi, que, que aqui é essas coisas? É. Agora é de ninho de passarinho, mas será que era de santa alguma coisa? Ah, possa ser, hein? Possa sim. Posso sim. Aqui, aqui é pra fora. Deixa eu ver. Nossa, olha o mato, Nossa, olha lá o um terreirão um... onde vai existir é o que caminhonete, viu? Tá fogãozinho ali, ó. Tem né? Ó, fogozinha em... Tem outra porta lá, ó. Hum. Nossa, mas aqui não dá pra ir não, caiu já, ó. Vamos ver se dá pra Tem que pular isso aqui. Né? Ai, Thiago, dá medo aí, hein? Que bicho. Vai só você, então. Tô a câmera. Eu não consigo pular. Ah, cara, aqui era cozinha, Thaís. Cozinha? É. Ó, galera. Olha um, a outra bota dele ali. Ou lavanderia, né? Tem uma pia aqui, ó. Pode ser que seja lavanderia. Ah, é grande, cara, olha. Outra dispensa. Pra... Ah, Nossa, cara, Legal tem um banheiro. Tenho... Dessa lanterna sua aí. Porque assim.. Legal aquela minha... mesinha ali, ó. Ó, ah, sim. Cara, tem um banheiro assustador aqui, velho. Olha aqui. Nossa, Thaís, tá caindo tudo. Cuidado. Não sei se tentaram roubar. Cara, que banheiro assustador, velho. Ah, aqui é aquele cômodo do lado de fora, Thaís. Pelo outro lado. Que o piso aí? Ali é a caixa d'água ali, ó. Aonde? Você fala? O piso que você tá aí é diferente do que tá aqui. Ah, tá é que mesmo. Aqui é o outro piso, ó. É o mesmo do banheiro. Ali é. era onde eu tomava banho, ó. Tem a tudo aí? Tem. É azul, Thaís, aqui. Que legal. Azulzinho, cara. Não quer vir aqui? de passar aqui, ó, daí eu não, não consegui cair em cima desse colchão. Pula, não, não. dá certo? Não, vou não. Aí é um piso compridinho, aqui é um piso diferente, ó. Aham, uhum, pera aí, deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui que eu vou voltar aí. É, galera. Eu acho que ele devia ter dinheiro, hein, Thaís. Chega aqui. Eu acho que... Eu vou ter que pular aqui, cara. Eu acho que ele devia ter dinheiro. Cuidado. Hum. Ó, lá é um piso diferente. Aqui é outro piso, ó. Você viu que diferente? E Sim. aqui, ó, é outro piso também. Bem diferente. É. E Mas... aí, tem. tem a Aqui ca... é sualho. É, Uma casa grande, né? Cara, vou falar pra Triste, assim, né, de ver um ela, a, essa casa desse jeito assim abandonada, Vamos lá vamos por ali pra ver? Bom. Uhum. Pessoal, vê como que é essa casa é por fora, cara. Olha, e o Marco tá, tomando conta. tá tomando conta. Caraca, que então é isso. Casarão, cara. Top demais, essa casa. Nossa, velho. Ô, galera, obrigado, hein, velho. Vocês estão tá mandando muita lenda show pra nós, mano. Nossa senhora, se cara, a, gente, a gente não tá dando conta de de noite em todas essas lendas que vocês estão eu... mandando pra gente. Graças a Deus, né, Thiago? É, eu, não, eu não lembro quem foi que mandou pra mim, cara, essa lenda aqui, mas obrigado, cara, de coração mesmo. É. E ter... fora que eles estão pedindo para a gente voltar em muita lenda antiga, né, nossa? É que tem locais, pessoal, que só dá para ir de dia, cara. É. Por causa que tem locais muito longe, né, Thaís? Tá Sim. E a gente acaba não conseguindo nem à noite, até mesmo por causa de ser lugares muito perigosos também. Vamos ver ali? Vamos. Ó, pessoal, aqui tinha um terreirão, ó. E o carro tá ali. Provavelmente, eu acho que aqui era uma fazenda de café. Um terreirão desse tamanho aqui. Pode ser que eu tô enganado. Olha a cena, Thaís. Hum. Uh -uh. Aqui é onde a gente foi ali, ó. Tinha um fogãozinho a lenha. Mano, essa casa aqui de noite vai ser muito show, velho. Sinistra, né, Thiago? Ela, ela, dá, ela dá um clima pesado assim. Pessoal, né? lá dentro você fica todo arrepiado, cara. É muito sinistro essa casa, cara. Não é, Thaís? É muito demais. Dá pra sentir um negócio pesado nela. Será que tem mais alguma coisa pra cá? Que não, né? Essa tem bambuzal ali, ó. Larga. Gato, uhum. só isso aí mesmo, mas é a casa, é show de bola, pessoal, olha, top Incrível. demais, vamos tirar a thumb, galera, a gente vai tirar a nossa thumb, vai encerrar esse vídeo por aqui, se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal, até a próxima, tamo junto, é nóis, falou e